E aí, gente verde, todo mundo bem? Espero que sim. Meu nome é Luiz Mourão e hoje eu vou trazer para você a melhor erva para fazer limpeza energética. A gente vai soltar a vinheta e depois eu já volto com essa erva para você. Gente, coisa boa que você está aqui. Se você está precisando de limpeza energética, a gente vai falar sobre isso hoje. Sabe aquele tipo de reunião, você sai de lá cansado, com dor nas costas, dor nos ombros dor na lombar, dor de cabeça, fisgada na barriga, fisgada muscular isso tudo é acúmulo de limpeza energética e hoje eu vou trazer a melhor erva para você tirar esse campo dentro de você, mas antes eu quero falar para você de mim se você não me conhece meu nome é Luiz Mourão eu sou um dos professores de fita energética da Luz da Serra e junto com a Patrícia Cândido a gente produz conteúdos de qualidade, no melhor da nossa capacidade para te ensinar a usar o poder oculto das ervas, do reino vegetal para limpar a sua energia, para poder trazer tudo de melhor para você ter uma vida mais feliz, saudável e próspera e um campo energético mais equilibrado e né, gerar saúde para a sua vida, gerar equilíbrio para o seu dia a dia e hoje a gente vai falar sobre limpeza energética, que planta que é, como que faz para usar ela para gerar esse efeito e gente, acontece o seguinte, antes da gente falar de limpeza energética, eu preciso te explicar como que essa energia vem parar com você, né? o que, que acontece com você que a gente precisa limpar essa energia da gente. É comum a gente ter encontros, a gente se relacionar com pessoas, afinal o ser humano ele não nasceu para viver isolado, né? Mesmo o senhorzinho, o mongezinho que está lá no Monte Kurama varrendo brita, varrendo folha do, do, do cascalho, vai ter alguma pessoa, vai ter algum ser vivo lá em sociedade com ele. A gente nasceu para viver em sociedade. E o mundo ideal seria aquele mundo em que todo mundo cuidasse da sua energia, mas a gente sabe que não é assim. Então a gente sabe que por meio de pensamentos, sentimentos, emoções desequilibradas, a gente vai acabando por abaixar né, e reduzir a nossa frequência vibratória. E quando a gente permite, faz essa abertura do nosso campo energético, a gente abre um buraco. É como se abrisse uma entrada USB e a energia negativa de outra pessoa se conectasse com a nossa própria energia. Então quando esse tipo de energia negativa se conecta com a nossa, é comum que a gente somatize essa energia densa no nosso corpo físico gerando essas dores e esses incômodos. Uh, essa energia densa, como eu falei aqui agora há pouco, ela vem através de sentimentos, pensamentos, emoções desequilibrados, né? E esse tipo de vibração baixa, tanto do outra pessoa quanto a nossa, toda vibração atrai mais do mesmo, toda frequência atrai mais do mesmo. E quando a gente está vibrando baixo, quando a gente está cansado, não cuida da nossa energia, vai dormir mal, a gente abre espaço para que essa energia semelhante se conecte com a gente então nesse tipo de situação a gente precisa usar né a gente precisa de artifícios precisa de elementos que nos permitam limpar a nossa energia Deus quando mandou a gente aqui para esse sistema de escola de última geração que quando a gente não aprende aquilo que precisa a gente repete o ano a uh ele mandou também os melhores professores deles, que, dele né? que são essas nossas amigas verdes que hoje eu estou tendo a honra de gravar aqui fora do estúdio, essa gravação externa. E existe uma planta que age exatamente nessa frequência de limpeza energética, de limpeza e proteção energética que todo mundo conhece, a vovó ou vovô já deve ter falado para você, é possível que você tenha em casa, é a Arruda. Então quando a gente se conecta com esse tipo de energia negativa, a Huda, ela age num centro de frequência nosso, né? a gente tem um campo energético, com várias frequências, do primeiro ao sétimo chakra, né? se você é recruta, se você já é guardião da filha energética, você sabe do que eu estou falando. Se não, vou te pedir para assistir alguns outros vídeos que a gente vai estar uh, tá explicando sobre chakra, sobre uh, campo energético, como eles surgem, né? como a gente gera esse tipo de energia. E a Arruda age aqui na região do plexo solar, fica na altura do diafragma. E esse plexo solar está conectado com aspectos humanos como raiva, uh, medo, falta de poder pessoal, alegria, motivação. E quando ele está vibrando de uma maneira desequilibrada, toda essa frustração negativa lá de fora se conecta com a gente pelo Terceiro Chakra. Tanto é que quando a gente diz que a gente se apaixona por alguém, ai, me apaixonei por fulana, por fulano, a gente não se apaixona pelo coração, não. A gente atrai a pessoa pelo estômago. A gente atrai a pessoa pelo estômago. E se a relação não evolui, não se transforma em amor, ela desce para o segundo chakra, né? fica puramente sexual. Se a gente pega essa paixão e evolui ela e transforma ela em amor, ela sobe para o quarto chakra e se transforma em amor incondicional, aquele amor leve, né? que só quem ama sabe esse tipo de sentimento. Mas enfim, falando agora da Arruda, quando a gente atrai se conecta com essas energias negativas, é pelo terceiro chakra, é através do terceiro chakra desequilibrado que a gente limpa, que a gente atrai essa energia e a Arruda atua nessa vibração, nessa frequência do terceiro chakra. Então, por isso que ela é a melhor planta para fazer limpeza energética. E agora eu já vou te falar como fazer isso. Então, gente, o negócio é o seguinte: a ruda, né? Se você já sabe fazer a ativação do verde prata, você pode aplicar o verde prata na ruda. Se não, você não consegue visualizar, não consegue mentalizar, você pode apenas fazer uma oração e pedir para se conectar com a energia da ruda, tá? Então, mentalmente eu já havia feito isso e como eu tô aqui na numa região mais natural, é né, muito importante a gente pedir permissão para a gente se conectar com as energias predominantes aqui. E daí, quando uh, você conseguir ativar a arruda, você pode fazer duas formas, né, pode ter duas práticas. Você viu que eu tirei aqui dois raminhos da arruda, e esses raminhos eu vou te ensinar uma maneira simples de usar eles para limpeza energética. É isso aqui, ó. limpar e você passar a arruda ativada, né, energizada, no seu corpo, você pode passar nas têmporas, você pode passar no centro da testa, que é onde é o centro de vibração dos nossos sentimentos, pode passar na garganta, que tem um, pode passar no, no coração, que é um outro centro de energia, no plexo solar, na altura do umbigo, ali na região sexual, mas mais figurativa, porque o nosso primeiro chakra, ele está na região entre o órgão sexual e o ânus, então fica meio estranho a gente fazer aquele movimento, mas você pode apenas sentir, intuir, pode passar nas pernas, no começo ali, né, ah, que a, a vibração da ruda vai atuar igual e também no topo da cabeça. Então, o que você vai fazer é limpar sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro e agradecer. Você pode colocar a ruda na, nas mãos, agradecer e essa é a primeira maneira de usar a ruda para limpeza energética. A segunda maneira, se você tem a ruda plantada na sua casa é ir no vaso da Arruda e fazer aquilo que a gente conhece como bioplasmia. Como a Arruda que ela está fresca, ela tem a energia vital dela. Então é a gente passar a mão, depois de ter ativado ela, né? Ter energizado a Arruda com o verde prato ou com uma oração da gratidão. Energizar a Arruda, passar a mão para extrair um pouco dessa energia vital que ela cede para a gente. E trazer um pouco em cada chakra. Então a gente pode fazer isso. Você passa a mão de três a seis vezes em cada chakra e traz durante 30 segundos... No topo da cabeça, depois de três a seis vezes, traz no centro da testa, e assim sucessivamente. Traz na garganta, e depois você faz no resto do, dos chakras que você tem. Então no quarto, no terceiro, no segundo e no primeiro. Essas duas maneiras da Arruda, né, são, essas são as duas maneiras que a Arruda pode nos ajudar a limpar a nossa energia de uma forma melhor, porque a gente tem um dia a dia mais equilibrado. Tá bom? Se você quiser aprender técnicas de limpeza energética ou outras técnicas com as plantas, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar sempre atento, olhando né? e olhando com vontade para a sua vontade, para os seus desejos, para a gente trazer cada vez mais conteúdos é, afinizados com as suas, suas, suas necessidades. Tá bom? Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.